vamos entrevistar agora a professora Ana Paula, de Geografia, que tem 33 anos e vai contar um pouco sobre sua profissão. O que você acha da sua profissão? Então, eu adoro minha profissão, né? É, eu acho que é muita satisfação trabalhar com, com adolescentes, principalmente, porque eles, além de eu passar todo o meu conhecimento para eles, eu aprendo muito com os meus alunos você se considera uma boa professora acho que sim né sim. <risos> se eu não fosse uma boa professora acho que talvez não gostassem de mim há quanto tempo você exerce essa profissão então é, contando todo o tempo tem nove anos mais ou menos alguma vez você pensou em desistir dessa profissão ou ter outra desistir propriamente dito não eu já tive uma experiência para trabalhar com o comércio. Trabalhei durante seis anos com meu pai num comércio e, sinceramente, não gostei. Voltei para minha profissão. Tchauzinho.